Fala galera do canal da ACM e galera do canal da Dama do Gesso. Estamos aqui, eu, Danilo Lopes e Helena Rodrigues, para a gente trocar uma ideia, cara, como que o mercado da construção a é seco e o mercado do ACM tem Tantas coisas em comum, né? Helena? Inclusive, como é que a galera dá preço, né? Exatamente, como então, é que vocês dão preço? Conta pra mim no vídeo de hoje. Então, só pra deixar bem claro, vamos falar sobre precificação: ah. como que vai ser? Como que você calcula o preço do seu trabalho, o preço do seu projeto? E digo mais: a gente começou falando tudo sobre esse tema no vídeo passado. Então se você tá vendo esse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores vai lá porque é uma sequência, é uma maratona é um especial que a gente tá fazendo imperdível, né? E cara, se para você faz sentido esse tipo de bate-papo se para você enriquece não só você que trabalha com construção a seco mas você que trabalha com ACM revestimentos na comunicação visual cara, curte aqui o vídeo, escreve nos comentários pra gente o que você tá achando dessa sequência de vídeos e também aqui no descritivo tem um link para você entrar na lista VIP do canal da ACM e também um link para você entrar na lista VIP da Dama do Gesso. E nessas listas VIP você vai receber conteúdo exclusivo sobre esses dois mercados, né Helena? Fechado. Agora eu te falar uma coisa, Daniel. Eu vejo muita galera cometendo um pequeno erro na construção a seco. O que eles fazem é o seguinte, eles vão num fornecedor que vende placa de gesso, placa cimentícia, estrutura de draw, de steel frame, pede para essa galera uma cotação de material, confia naquela cotação de material, dobra o preço e manda pro cliente. Como assim dobra? Multiplica por dois só? É, multiplica por dois. Cara, o seu mercado tá desfasado. A minha galera multiplica por três. O okay. quê? Você já passou pela situação de, beleza, cara, eu tenho uma fachada pra fazer. Legal. Vou lá na, na, na loja que, que vende suprimentos pra comunicação visual, compro lá tantas chapas de ACM. E uma maneira muito comum que a galera da comunicação visual faz é, pega custo de matéria-prima e multiplica por três o preço que dá para a entrega pro cliente. Gente, eu achando que a gente tava mandando bem, hein? babado. Vou Exato. lá pra Exato. Então, galera <risos> Da, da construção aceita, vou multiplicar por três também, senão Falou! Não... <risos> e até, mas qual é o principal problema, né, que eu vejo nisso? Um... Não sei se isso acontece com vocês da CM. Você não tem ideia, certeza absoluta de quanto material você vai gastar na sua obra. Exato. Que querendo ou não, o um fornecedor te deu aquela quantidade e você tá confiando nele. Isso é uma coisa tão séria de você fazer um levantamento de material preciso e fiel em relação à realidade da sua construção, que se você comeu barriga em uma chapa, ou de um painel de gesso, ou de um perfil metálico, é do seu bolso que vai sair. Eu acho que isso é o mais importante. Eu até falo para todos os meus alunos. Tem alguns alunos que são meio preguiçosos. Querendo, eu não sei entender mais. Mas aí existe qualquer coisa. É. E aí eles falam, ah, Helena, mas só que o preço tá caro. Eu falo, é, mas caro aonde? ele, como assim aonde? Ele, eu falo, é onde? Ele ah, no material, mas. Eu pergunto, mas em qual parte? Na estrutura? Na placa? Ah, não sei, Helena, me deram o preço. Eu falei, primeiro erro. Você tá confiando em alguém que levantou o material pra você? Muitas vezes é alguém que não visita a obra, que não tem experiência de obra, e você tá adotando para aquilo. E se tem muito material? Vai perder a obra às vezes Talvez aqui eu identifiquei uma pequena diferença dos dois mercados Só para te deixar é, bem, bem pontuado Na comunicação visual Sim. Ainda é bastante comum O próprio comunicador vai lá no local Na obra do cliente e faz um levantamento superficial. Uhum. Acontece que, como ele ainda está na fase de orçamento, ele faz um levantamento lá, meia boca, tá pega algumas dívidas e, e, com aquilo, ele estipula quantas chapas vão precisar. Isso é um ponto. Eu percebi pelo que você nos comentou agora que a, as distribuidoras de material prestam o, ser, o serviço de Muitas quantificar. vezes, sim, de quantificação. Mas aí, sim. como é que funciona? O prestador vai lá, leva o um projeto. Isso é aí. Isso? Ou então ah, fala, tá. vou fazer. Sei lá, 50 metros de fachada. Quanto de material eu preciso para 50 metros de fachada? Entendi. Aí o pessoal vai lá e levanta isso. O próprio fornecedor levanta isso. Isso acontece também na comunicação visual. Existem distribuidores de material, e principalmente os principais distribuidores de material, eles têm esse serviço de quantificação. Mas é bom que vocês estão um passo à frente, né? É, mas é bom só pontuar isso, cara, que é o seu que dá na reta. É, é isso aí. Não confie cegamente, seja a galera do ACM, seja a galera da construção a seco, no quantitativo de material do fornecedor. É sua obrigação garantir que aquilo está condizente com a realidade. E eu acredito que, assim como acontece... Na, na, na comunicação visual, revestimentos em geral, que detalhes pontuais daquela obra, daquele uhum. revestimento, diferenciam muito quanto material você vai utilizar. Sim, Arremates, com certeza. e aproveitamento de material. Aproveitamento de material, arremate, paginação de perfil. Na né, hum. você tem páginação de perfil. Até muitas vezes eu vejo um montador que o cara não determinou se assim, o perfil tá a cada 60, a cada 40. Eu não sei qual é o espaçamento do seu perfil. Depende do, de, de algumas depende. considerações. Depende. <risos> aproveitamento de chapa, depende de qual tipo de ACM você vai utilizar, vai limitar qual tamanho que a chapa pode ter. Pois é, mas o profissional tem que saber fazer isso. Então eu acho que o primeiro ponto com relação à precificação é esse. A responsabilidade do material é sua. Você como um bom profissional, né, um profissional diferenciado, eu acho que só do, da pessoa que tá assistindo né, do cara que está assistindo esse vídeo, você já tem o um diferencial. Parabéns. Você está buscando conhecimento. Isso Parabéns. é fundamental. Então você tem que ir mais a fundo. A responsabilidade do material é sua. Não é de outra pessoa. E aí agora a gente está falando de material, né? Mas vamos falar agora de um outro ponto. Que esse é uma, que o material ainda vejo que é mais fácil. Tem mais gente que sabe calcular. É, agora é a mão de obra. Diversas pessoas pedem obra de steel frame. Eu ganhei muito obra de steel frame exatamente por causa disso. As pessoas não sabem da preço de mão de obra. As pessoas não sabem calcular a mão de obra. Eles caem nisso de calcular o material e multiplicar por 2. No seu caso, multiplicar por 3, né? Sim. E aí, o que a gente vai pontuar agora, nesse momento? Pontos-chave que você precisa saber para conseguir calcular com precisão a sua mão de obra. Então pega o um caderninho e anota nesse momento, porque isso vai mudar a sua vida. Só vou pontuar aqui que a gente no começo do vídeo está falando sobre o custo da matéria-prima. Beleza, vou fazer uma fachada ou vou fazer uma construção a seco, vou utilizar tanto de perfil tanto de material. Isso é apenas parte do seu orçamento, da sua precificação. O que a Helena já está pontuando agora é: ótimo, já sei material, isso é tangível. E o que, que é isso? tangível a princípio, cara, quanto tempo eu vou levar naquele trabalho? Importantíssimo. Né? Acho que nesse ponto, a gente já pode colocar também, já dividir esse ponto de quanto que eu vou cobrar no meu trabalho, duas situações importantes que vão ser a base do cálculo. Uhum. Primeiro, quanto custa a sua hora, que foi tema do vídeo anterior, e lá te deu algumas considerações que você, que você pode seguir. E o segundo ponto do cálculo é quantas horas eu vou demorar naquele projeto. E não é só montando ele, é comprando material. Atendendo o cliente. Atendendo o cliente. É entregando depois ele, que tem a parte de finalização e acabamento. Tudo isso você tem que computar, é muito importante. Eu quero que você entenda que sua hora, o seu tempo... Ele vale dinheiro. Não sei se isso acontece nas obras de, nas suas obras, de Danilo, ou então que você vê dos seus alunos, o um profissional que deixa a obra na mão de outros profissionais e vai na rua comprar material no lugar, em outro lugar, todo dia falta o um material ele volta na loja para comprar algum material que tá faltando. Isso acontece. Você que diariamente, <risos> em qualquer esquina do Brasil, que tá tendo uma fachada. E eu quero que você entenda que isso é muito ruim. Muitas vezes é melhor você comprar algum material a mais e deixa no seu carro lá, ou deixa na sua mala de ferramenta, ou deixa com o restante. porque que? aquele material a mais você usa em outras obras, isso é uma dica que eu dou pra você, e você economiza esse tempo. Você tem que entender que o seu tempo é valioso, você é um profissional qualificado, você tem o um diferencial que outros profissionais não têm, né? Eu acho que isso é importante. E você precisa ter ciência disso. Pra você é muito mais vantajoso você gastar o tempo na sua obra, fazendo com que ela seja bem entregue, bem executada, bem finalizada, que o cliente seja bem atendido, do que ir na rua comprar parafuso. Se você é comunicador visual, ou se você Trabalho no mercado de construção a seco, eu tenho que te dizer uma coisa que talvez você não tenha caído a ficha ainda. Você é um prestador de serviço. Se você é um prestador de serviço, o seu produto é o seu tempo. Então, cada parafuso que você move daqui até ali é um custo que tem que ser contabilizado no final das contas. Alguém vai ter que pagar pelo seu tempo que você demorou para mover um parafuso daqui até ali. Obviamente, eu tô pontuando um detalhe, mas você precisa pontuar. Vou dar um exemplo bem prático para ficar para todo mundo vou fazer um atendimento ao cliente vou fazer uma fachada faz um, um atalho mental desde o ponto A que é você fez o atendimento ao cliente você fez a, o, a precificação dos materiais você demorou tempo em, em, em, indo lá na obra do cliente para fazer levantamento você cortou o material você dobrou você calo, carregou as coisas no carro você visitou o cliente você fez a limpeza da entrega da obra ou seja tudo isso custou um tempo isso é para que você consiga chegar no preço final, precisa ser contabilizado. Acredito que na, na, na construção a seco o detalhamento é exatamente o mesmo. É a mesma coisa, é a mesma coisa que acontece. E o mais importante, o que, que eu digo sempre para as pessoas? Não pensa só em quanto tempo você executa aquilo. E como é que no final você dá o preço, né? Acho que isso é importante, Daniel. Está faltando a gente finalizar, né? Você tem que ver quantos dias você vai gastar para atender aquele cliente, não só de montagem, mas pensa. Início da obra, organização da obra, execução da obra, limpeza da obra, obra, entrega da obra e encerramento com cliente. Botei seis pontos aqui. Pensa quanto tempo você vai fazer em cada etapa dessa. Pensa na equipe, nas pessoas que vão estar te ajudando. Você faz sozinho? Eu não sei, o pessoal da CMT tem é ajudante? Isso eu quero pontuar também a gente enriquecer um pouco o assunto. Existem dois pontos que acho que vai otimizar bastante o seu processo de precificação. Uma é a pequena empresa, onde o dono da empresa faz parte de todo o processo quando o dono da empresa faz parte de todo o processo quer dizer que ele tem ou ele sozinho ou ele mais ajudante ou ele no máximo cinco pessoas esse modelo de cálculo que a gente está mencionando aqui é você inclusive colocar na conta o tempo que você demora para atender o cliente é desse dessa estrutura de empresa quando a empresa ela possui por exemplo um assistente de RH ela possui um vendedor ela, o dono não é não faz parte da capacidade produtiva tem da empresa. Tem um contábil, tem um financeiro, né? É, pode ser tal, até sua mulher, é tá? É, pode falar, gente, até sua mulher, você tem que considerar ela no seu orçamento. Por favor, né? <risos> então, só pra gente pontuar isso, a gente tá falando aqui do assunto é, um pouco mais superficial, existe ainda muita lenha para queimar em, em relação a isso, mas duas estruturas de empresa, uma onde o dono faz parte de todo o processo, aí para você contabilizar o tempo do dono você vai contabilizar inclusive o tempo que você demorou para atender o cliente e o, e o segundo tipo de estrutura de empresa é quando você tem ali funcionários da empresa que não fazem parte da capacidade produtiva e aí o cálculo é um pouquinho diferente onde que ele diferencia por exemplo, todo o salário desse pessoal Faz parte do custo fixo. Isso é uma coisa que a gente também não pode fazer agora. é verdade. Acho que o primeiro Sim. dever de casa de todo mundo é definir com clareza, com precisão, tudo que compõe o seu custo fixo. Cara, vender. E não são só, algum... só pessoas. Exato. Não são só, só pessoas. Luz, telefone. internet, telefone. A ferramenta que a gente falou no mês passado. Da exatamente. Tu não tem muito, né, galera que tem o próprio andame, a própria escada? É de, cara, até te, na comunicação visual tem bastante empresa que, de tanto alugar, acaba... Ou comprando uma, ou comprando, mandando serradeiro fazer. Também existem muitas empresas que costumam alugar, até porque não custa muito caro o aluguel Entendi. Do Mas você tem que pontuar todos esses custos fixos, né, que a gente falou agora. É o aluguel, a internet, a luz, o seu deslocamento. Querendo ou não, gasolina no Brasil é caro? Sim. <risos> Gasolina é no Brasil, é caro, a alimentação é caro, tudo isso você tem que pontuar e ver qual é o seu custo fixo por mês, quanto é que você gasta por mês, isso tem que estar junto na sua estimativa quando você passar né, o seu orçamento, quando você for calcular a sua mão de obra, e é aí que eu vejo a grande maioria das pessoas pecando, a grande maioria não computa esses custos fixos, e por mais que as pessoas falem, ah Helena, sou eu sozinho, Beleza, mas muitas vezes você precisa de um computador para abrir um projeto. No caso da SEM, você precisa muitas vezes fazer projetos para conseguir fazer uma apresentação para o cliente é o que a gente vai falar no vídeo que vem. No próximo vídeo a gente vai falar exatamente sobre essa parte, apresentação para cliente. Exato. Então fica ligado, tá? Você muitas vezes precisa do celular, o celular virou ferramenta de trabalho. Então você tem várias coisas pequenas que vão somando, somando, somando e tem essa questão da depreciação, tudo desgasta, quase todo mundo troca o celular todo ano, é, né? E eu acho que é, só para gente deixar até mais claro esse, essa discussão, essa é o, seguinte, cara, o que, que vai diferenciar o que, que é custo fixo da minha empresa que vai entrar num dos pontos do cálculo e o que, que, que, que vai ser um custo variável cara tudo que você tiver gasto todos os meses e que você vendendo ou não você vai ter aquele gasto isso é um custo fixo A Helena apontou aqui algumas coisas eu até pensaria, cara às vezes o custo do combustível ele pode até pensar cara eu posso eu tenho uma média de gasto gasto uns por mil reais por mês de combustível uhum. ele pode até colocar isso no custo fixo sim mas pode vai uma ter vai dar um variável da obra né? mas Tem obra certa ou obra longa é, Posso supor, ou não, cara, eu costumo trabalhar mais que na minha empresa e raras vezes eu vou ter que deslocar grande distância. Aí você pode colocar esse custo combustível como variável. Ou seja, pode ser que tenha pontos que, para algumas empresas, você pode simplificar o cálculo, colocando como uma média como um custo fixo. Enfim, cara. Faz o dever de casa, começa a pontuar todos os pontos de custo fixo e pontos que, bom, para aquele projeto, além do ACM, além da estrutura metálica, além de tantas placas cimentícias ou placas de gesso, você vai ter algumas coisas que não são tão óbvias, como ela mencionou, cara, alimentação. Se você vai fazer um trabalho numa cidade vizinha, você vai ter que colocar naquele custo, a alimentação da sua equipe, você vai ter que colocar no custo Esse, essa questão do deslocamento. Cobra em outro estado, então ferrou, tem hospedagem. Então é muita coisa que você tem que parar pra pensar. Preço não é preço, preço varia de região pra região, de estado pra estado. Daí que você, cara, esqueça calcular material vezes três ou pensar, é cara, hein? eu sempre cobro 30 reais por metro quadrado instalado. Exatamente. Isso não, existe. não existe, gente, varia, pensa em tudo isso que a gente passou. Vou passar um exercício pra você agora. Pega e monta uma lista. Nem que seja pra você abrir a, conta, a sua conta de banco e ver quando é que saiu, você lembrar de quando é que foi cada saque daqueles. Porque uma coisa que eu posto, a grande maioria mistura, né? A conta da empresa com a conta pessoal. <risos> Isso aí é geral. Não tem jeito. <risos> Isso não tem jeito. Então começa a apontar o que foi da sua empresa, ver qual é o seu custo fixo e até analisa. Eu, Helena, o quanto que eu consigo produzir, entregar de obra, entregar de volume, o quanto que eu, Danilo, com essa equipe, com essa estrutura, consigo entregar de serviço. A partir disso, você vai estar... Ter segurança para negociar, para falar se aquele leilão de mão de obra vale a pena ou não entrar, se aquela obra que você está pensando em pegar, o cliente está espremendo demais ou não. Eu declinei de obra diversas vezes. Agora é importante, por que eu declinei? Porque eu tinha total segurança do meu preço. Eu tinha total segurança do que eu estava fazendo. De que pegar aquela obra, você estaria correndo um grande risco de ter um prejuízo. Exatamente. Então você precisa ter noção do seu prejuízo. Você precisa ter noção do seu preço. Para de pedir para as pessoas. Ah, me dá um preço aí de mão de obra. Eu faço. O que você me passar de preço, eu faço. Começa você ter certeza dos seus valores. Essa eu acho que é a parte mais importante que você vai ter, né? Precificação correta está diretamente relacionada com a saúde da sua empresa. Então se cuidar da saúde da sua empresa é uma prioridade algo importante para você Olhe com bastante carinho os números dela e também os números da... que vão compor a precificação de um trabalho. E por último que a gente vai estar falando aqui, vídeo que vem a gente vai estar com uma super proposta. É proposta mesmo? Uma proposta. É uma então, proposta. A gente tem uma proposta <risos> para te fazer. Que tal você aprender sobre proposta comercial? É uma Como... proposta essa proposta. Exato. Como que você faz para você encantar o seu cliente no momento de você oferecer uma solução para ele? Cara, lembra, o seu cliente tem um problema e você vai propor a solução. Como que você faz essa da melhor forma possível. E se você está gostando dos nossos vídeos, se você está gostando da nossa super série, não deixe de deixar o comentário, a curtida e não deixe de entrar na minha lista VIP e na lista VIP do Danilo. Dicas que a gente não vai divulgar fora da lista VIP, né? É, só, só a galera que estiver na lista VIP do WhatsApp vai receber informações privilegiadas e de primeira mão. Para você participar da lista VIP do canal da CM, logo abaixo aqui do vídeo vai ter lá um linkzinho, você vai clicar e vai abrir o WhatsApp. Cara, se você estiver usando o desktop, vai abrir o WhatsApp Web. Se você não sabe o que é isso, abre esse vídeo no seu celular, clica que vai abrir o seu WhatsApp para você. <risos> e para você participar da lista VIP da Dama do Gesso, aqui também na descrição do vídeo, vai ter um link que você clica e vai abrir o WhatsApp da Dama do Gesso. E lá você vai receber informações de primeira mão do mercado da construção assim. Te esperamos no próximo vídeo. Beijinhos, Abraço, tchau, tchau. Até mais.